Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No Expresso de hoje, estamos tendo um medo racional, escrito por Sedutor Austríaco e narrado por Roqueiro Libertário. Uma doença que não deve ser nomeada tem ceifado vidas, atingindo principalmente os mais idosos. Desde o início das contagens, apenas no Brasil, tem matado correspondente a 7 pessoas por hora. Contudo, este não é o único problema. Nas UTIs brasileiras, profissionais de saúde já precisam escolher a quem vão ceder o leito e restringir a permanência da família ao lado do paciente, pois não se tem infraestrutura hospitalar adequada. No mundo, outros países enfrentaram problemas semelhantes. Há algum tempo, na Itália e Espanha, houve 9.100 e 8.400 mortes, respectivamente, no intervalo condizente ao brasileiro. Infelizmente, essa é a atual situação no ano de... 2019, exatamente, os dados brasileiros que apontamos referem-se à pneumonia. Entre 2016 e 2018, ela matou cerca de 200 mil pessoas, o equivalente a 66.5 mil casos por ano. Além disso, a descrição das situações das UTIs é do ano passado. Por fim, as mortes nos dois países europeus referem-se à mesma doença para o ano de 2014. Mas se antes já tínhamos problemas da mesma natureza daquelas de agora, por que as pessoas estão tão apavoradas devido à pandemia atual? Além disso, como toda essa agitação tomou conta não apenas de um país, mas de todo o planeta, essas são perguntas complexas que exigiriam uma análise bem detalhada. Por outro lado, mesmo que de forma superficial, podemos utilizar as palavras de Howard Philip Lovecraft, visto por muitos como o maior escritor de terror do século 20. Segundo ele, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Ou seja, talvez todo este escândalo gire em torno do fato do vírus ser visto como algo misterioso, enquanto outros problemas já são conhecidos. Então estamos afirmando que a doença atual não é grave? Não, muito pelo contrário. Se você pertence a algum grupo de risco, o melhor a fazer é se prevenir. Diante de tanto alarde, sem entrar em tantos detalhes, é perfeitamente possível que até mesmo as informações fornecidas por secretarias de saúde estejam incorretas. De qualquer forma, vamos assumir por enquanto que os dados fornecidos estejam corretos, Ainda assim, podemos demonstrar que o medo das pessoas pode não fazer sentido, isto é, está focado no ponto incorreto. Para fundamentarmos este argumento, observe os números da tabela apresentada. Estão representados os estados, as mortes a cada 100 mil habitantes e a renda per capita de cada um. Quanto mais acima na tabela, maior o número de mortes causadas pelo vírus. Para ilustrar melhor, vamos dividir os estados em três grupos de nove: os do topo, os do meio e o da base da tabela, cada um com altas, médias e baixas taxas de mortalidade, respectivamente. Para os primeiros, a média da renda per capita é de R$ reais. Para os medianos, esta média é de R$ 1.172. Já para os últimos, esta mesma média sobe para R$ 1.592. Em outras palavras, no cenário brasileiro, locais onde seja possível ganhar mais renda, é menos provável que haja mortes pelo vírus. Além disso, podemos ir adiante e analisar graficamente o que tem ocorrido. No gráfico, o eixo horizontal representa a renda per capita. Quanto mais para a direita, maior a renda média para cada habitante do estado. Já o eixo vertical representa o número de mortes por 100 mil habitantes. Quanto mais para cima, maior o número relativo de óbitos relacionados ao novo vírus. Este gráfico poderia ser explorado de diversas formas. Entretanto, para resumirmos, perceba que a partir de 1.200 reais, a mortalidade recua consideravelmente e se mantém em patamares baixos. Em outras palavras, suas chances de ter morrido pela febre de Wuhan seria drasticamente reduzida se você morasse num local com renda per capita acima de 1.200 reais. Vale lembrar que este valor apontado não significa causalidade. Alguns estados, como Maranhão, Alagoas, Piauí e Bahia, apresentaram um comportamento atípico, isto é, mesmo com rendas inferiores a R$ 1.200, seus números de óbitos mantiveram-se relativamente baixos até o momento, ou seja, o que causou a diminuição das taxas ainda deve ser investigado. De toda forma, podemos afirmar que a destruição da economia irá diminuir a renda das pessoas, além disso, Todos os locais com altas taxas de mortalidade eram de estados onde os indivíduos tinham rendas consideravelmente baixas. Condenar todos a empobrecer seria o mesmo que colocá-los no intervalo onde o vírus mata mais pessoas, e é isso que nós realmente deveríamos ter medo. Confira também o nosso Apoia-se. Estamos preparando o nosso canal para maiores produções, portanto, seu apoio é essencial para este projeto continuar avançando e lutarmos por uma sociedade mais ética. Você faz parte dessa história.